Opa, tudo cada vez melhor? Rogério Peixoto aqui do site experimenteapaz.com.br e hoje eu quero conversar com você sobre a seguinte afirmação Sentir medo é melhor do que ter medo Tudo que parece estranho ao cérebro e que por algum motivo indique perigo, real ou não faz com que a nossa mente reaja, como que por reflexo é como se houvesse um sensor dentro de nós, dentro da nossa cabeça. E na verdade existe, mas numa outra oportunidade eu te falo sobre a amígdala, que é esse sensor, que filtra tudo o que ocorre do lado de fora e antes mesmo da gente racionalizar o que está acontecendo, se é mesmo arriscado, se estão mesmo em perigo, esse sensor ele dispara um alerta que deixa a gente atento diante de uma pessoa ou de um fato novo e muitas vezes... Isso gera ansiedade, que em algumas pessoas rapidamente evolui para o medo e até para a fobia. Basta você estar diante de um barulho, ou de uma cena que não esperava, ou ainda diante de algum instante de forte tensão e pronto. Começa a sentir o medo. E há diversos tipos de medo. E cada um, cada um deles faz com que a gente imagine coisas que não existem de verdade a não ser nas nossas próprias cabeças né agora o que muitas pessoas acabam dizendo sobre isso é que elas têm medo e a utilização desse verbo normalmente remete a um nível bem elevado na escala de níveis neurológicos algumas vezes chegando até ao nível da identidade Assim, a gente tem a tendência de querer manter aquilo que é nosso porque acreditamos que isso faz parte de nós só que, se você simplesmente passar a substituir essa palavra ter por sentir, a sua percepção a respeito do medo, ela já vai começar a mudar de forma incrível. Você deixa de possuir esse medo e passa a sentir. O medo, o objeto do medo, ele deixa de ser tão importante. E você pode finalmente ter mais controle sobre como você se sente, já que aquilo é, não te pertence. E o que você sente não é definitivo, é passageiro. Quando a gente tem alguma coisa, isso parece que nos acompanha o tempo todo. Quando sentimos, a sensação pode acontecer ou não, de acordo, por exemplo, com o ambiente onde, onde estamos. E eu te convido a se expressar a partir de agora, dizendo então que você sente medo, ao invés de dizer que você tem medo disso ou daquilo, beleza? Experimenta só! E por que não explorar mais o que, que essa sensação te traz? Quais são as imagens, os sons, as sensações físicas que isso te traz? Descubra o que é que está representando esse medo para você. Qual é o simbolismo por detrás desse medo? Agora só mais uma coisa. Pare de lutar contra o medo. Isso só afasta de você o poder de se controlar e de vencer o que te faz sentir mal. Quem sabe você pensa em contar com um profissional para te ajudar agora ou depois. O importante é que você assuma o controle e deixe de ser objeto passivo. Ou você prefere continuar tendo isso. Porque se você preferir continuar agindo como sempre agiu, você vai continuar tendo e não sentindo medo. E a escolha é sempre sua. E tá tudo bem, tá? Então, me escreve. Diz o que é que você achou dessa conversa, se você gostou. Você pode dar um like agora. Se você não gostou, deixa eu entender o seu ponto de vista. O importante para mim é saber a sua opinião, é ter a sua participação e identificar como mais eu posso contribuir com você. Então posta seu comentário aqui embaixo, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Experimente a paz.